Precisa de 40 pano pra fazer uma roupa? Não, 10 pano, parece. De acordo oh, Lucas, com o Lucas né? Então, mano. Mano, não o cara não. não tem roupa, mas tem uma bandana, Vai entender. <risos> o cara tá. O cara se protegeu contra o coronavírus aqui, mas esqueceu de vestir uma cueca. Deixa eu ver, acho que eu tô Agora pensando. a distância é longe lá pro meu fabricar pano, hein? Lá em Simão. Tranquilo, o Henrique. Relaxa, é eu, vou... eu vou chamar o um helicóptero aqui, peraí. E? O cara tá como investido. Rapaziada, a gente tá. Eu tô aqui na frente do estacionamento, esperando todo mundo terminar aí, beleza? Pra depois nós colar lá pra fazer os pães. Eu tô na... no meio eu da avenida. Aqui. Cadê vocês? Caralho. Estamos na vocês, lojinha vocês do outro vocês lado. É da tudo rua. Carioca? Vocês são Já tudo carioca? Os desplans, ou não? Já, Já eu pegar... peguei os 10, mano. Ô galera, acho que eu peguei mais uma adaga aqui, hein? Peguei mais uma adaga, quem que é ah, aí? Agora, agora eu eu, que esse eu vou fazer uma daguinha, hein? É focado em, em farm, esse server, basicamente, né? Ah, é o Antônio que tá falando, né? Quem é que tá. É, é o Henrique, né? Henrique, faz favor. É só... Ah. Fala assim, ó. Fala assim, ó. 10 ovos, 30 reais. É e aí, rapaz? É só... ah. Nossa, mano, eu achei mais adagas aqui, nossa, velho, o cara tá tropeçando um no outro aqui, bicho. Ô, oh, vocês querem ir na prisão pra ver o que a gente arruma lá? Mano, vamos fazer Bora roupa, aí, viado. Mas a longe é longe? É onde que eu fica? É lá no. Aonde eu fica pra fazer a roupa? Fala pra mim. Mano, mano, ou lá embaixão ou lá em Simão. Ó, eu peguei uma adaga aqui, <risos> velho, no chão, que eu acho que provavelmente o Lucas deixou, tá ligado? Alguém Sim. vai querer, mano. Se quiser, vamos, vamos pra trás lá, mano. Vamos subindo. Aonde eu... vocês estão? Tamo aqui, ó, atrás da loja de conveniência, Não, atrás. Presta atenção, o mais perto aqui é aquela de Bem, pra fazer roupa, Fê. Tá mais perto. Paletobey? Paleto, B, é Paleto é... B, então é pra direita, é... é pro outro lado, pro outro é, lado. carai, velho. que é então, que foi isso, velho? Me segue aí. Mano, quem que tá gritando essa porra aí? Mano, alguém tá machucado, velho. Quem é que tá machucado aqui? Eu. Eu já tô me arrumando aqui. Ah tá. O rapaziada, aqui essa aqui que ele tá falando é pra cá, ó. Pra esse lado da avenida, ó. Bora pra cá. Caralho, velho. Ele tá, tá fazendo barulho de foguetinho no bagulho. Eu montei ele. tem quatro aqui. Cadê o Lucas? Que que que é que que é que não, o, Lu, o Lucas tá aqui. Agora quem não tá é o Matuê, O Matue sumiu, velho. Ó, não tem é nada. Não dropou nada. Vamos ver. É ele passa maquiagem, velho. Você viu? Rapaz, como é agoniante, hein? Fala a verdade. Conseguiu hum. usar aí atrás, ou? Já, já, tô conseguindo correr, já. Ah, tá. Hum, Caralho, viadagem granola do meio do apocalipse, velho. Aí sim. Quanto vocês estão <risos> tá indo, galera? Caixina. Caixina. Colonavílios, colonavílios. Pronto, gente. Matei o, o... Eu tô olhando a minha, porque... Eu tô com o cabelo azul aqui, relaxa. Ah, já achei, achei vocês aqui. Achei vocês aqui, ó. Achei vocês aqui. Isso ó. é um zumbi corredor, mano? Cega <risos> ele, vai. Mata ele que eu tô cegando. Vamos achar o Lucas. Ô, Lucas, fica na pedra grandona aí. Todo mundo, fica junto, rapaziada. Hein? Eu achei, eu achei vocês aqui. Vai ter um lago aqui, a gente vai. Vai vai Eu acho que eu oh, tenho, tenho. Eu tenho garrafa tenho um pet. Kit, eu tenho 5 bora. É, mas se for no lago, dá pra pegar água, velho. Pelo que eu vi lá no. É, vai ter um lago aqui na frente. Aí se tiver garrafa vazia a gente arruma pra você. Será que a gente tem como montar um ponto, tá ligado? Tipo, um lugar onde a gente faz, faça a nossa base, mano? No zumbi, cara. <risos> tá zoando. <risos> eu. É zoeiro, mano. Pega o medkit aqui caso O né? esteja Super... A tá ficando preta e voltando ao normal. Por quê? Tá escurecendo, clareando, escurecendo, clareando. Ah, é. é, dá uma conferida aí, é. mano temperatura ambiente 21 graus. Eu tô 22 graus. Caralho, 22, cabelo 22. azul. <risos> Mas tem que ir rápido, senão é vocês sede, né? sede. É sede, vou é Vou pintar é sede. o meu cabelo de azul também, velho. ali na frente tem um outro mercadinho Tem outro mercadinho ali na frente Vamos lá, gente, dá pra pegar água, dá pra pegar um abacaxi Se não morrer antes de chegar lá, alguém vai ter que reviver. Não, eu revivo qualquer coisa Vai reto aí na frente que vai ter uma lojinha, o cabeludo Tá todo mundo unido, né? Ninguém ficou pra trás, né? Não, falta, Antônio, eu falta... Correndo. Eu não sei o Antônio Pinto onde ele tá mais Aqui deve ter peça de carro, rapaziada Vou ver se bota tem uma então. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, ô. Yuhu! É, quebrada tá quebrada bicho ó oh, ó oh, oh, oh, eu, eu tô tentando abrir aqui ó mano faz o seguinte ó, Eu não tô com sede pega aqui ó pega aqui ó Vê se que eu... é? mano tipo assim ali onde tá as gotinhas d'água tá todo azul significa sede então vamos ali no lago buscar água vamos lá vamos lá vamos lá eu tenho seis garrafas pet eu tenho uísque, velho vou beber mano foda-se ah, nessas horas? Carai, nunca foi tão difícil sobreviver, hein? Né? Olha, tô até correndo rápido. Olha, tá porra. preula, fi. Isso aí era... Ga... oi, isso era gasolina, fi. Aqui onde eu tô, tem uma lojinha de comida aqui, ó. Vamos na lojinha de comida ali. Bora. Olha ah, lá, ele tá indo pra cima de alguém. Tomara que seja de você. Sai daí, carai, porque eu, porra, tem três carnes novinhas ali atrás. E o cara vem atrás de mim, velho. Mano, o que que tá acontecendo? Ah, filha eu da puta. Morrendo. Nossa, quase tomei um soco do zumbi, viado. Toma. Toma, vem aqui Ah, tá, vamos ver se tu é bom Tu é bom então, toma Toma no, nos ovos Gente, Eu tenho, mano. Gente, não tem nada, velho Não dá pra lutear aqui, não tem nada Não tem nada, tem nada aqui de cima, Meu Deus, também. que susto, velho Eu tô aqui, ó tá, Mano, sai tá. da chuva, velho, sai da chuva A gente tá no, no aeroporto lá de baixo, lá do... Cara, esse estão tá com todo meu kit <risos> de sobrevivência De remédio Já era, irmão. Vou urinar aqui do lado, aqui, da onde vocês vão pegar água. Nossa, garrafa de vida, garrafa de, de água contaminada. Catei minha própria urina aqui, velho. Certeza. Mano, Não. tem um cara na água, velho. Nadando. É o Lucas? Não, velho. Eu tô aqui pra frente. Olha o cara saindo da água lá, ó. Lá, lá no fundão, ó. Se liga. É um zumbi. Ah, um zumbi? Mano, nós está no meio do nada, velho. meio do nada, velho. Bora, então. Só esperar você viver aqui, porque se chegar zumbi... aí? Gente, esse tá a... zumbi... Nossa, top, então. Deixa eu catar remédio aqui, porque eu tenho... os caras roubaram tudo no remédio. Eu... Ah, eu vim aqui pra pegar prego, velho. Eu pegar naquelas casas de madeira ali embaixo, mano. Tá tirando, né, velho? Não, pra mim não teve nada. Pra mim teve um Dorflex. Ô, usa ah, Dorflex. Meu Toma aqui. Quem tá mancando aí? Agora eu tô gente... mancando, ferrou Bahia, baile. Adivinha. Bicho. Dá pro Fernando aí. Não, eu vamos nós dropar. dois, vamos nós dois, vamos nós dois, mano. Vamos não, lá. Eu dois. tenho. Tenho aqui um pra cada um. Pelo menos toma aqui. Vou dropar. Caralho, não peguei nada, velho. Aqui gente, no chão. A ó. gente tá basicamente no hospital. caralho! Ih, <risos> <risos> <risos> caralho! Que porra! O que, que você deu pra ele, ô? Ô meu.. Ô Lucas! Que que você é. deu pra ele, velho? Eu vou ter mais dois medkits só. Caralho, eu tô fudido! Caraca, o cara começou a se bater aqui, velho. Sim, pô. Eu tô com dois carregadores de Glock. Eu que vocês acabaram com o meu estoque de, de remédio e bagulho pra eu sobreviver. Mano, o real, velho, o Luiz tá muito fudido, cara. <risos> Me deixa morrer, velho. Eu não sei usar a porra do kit médico, mano. Como é que eu uso o só médico? chegar clicar. Deixa eu usar, eu tenho mais dois aqui. Não, não precisa, eu preciso é, usar. Vou usar, usar não modelo, mano. Vai no inventário e clica usar. Eu tô com novas de temperatura ambiente, mano. Vou morrer, caralho. Eu não consigo usar o reparo sem zoeira. E quando a gente recurso, nós vamos deixar você Caralho, velho. Dá não. Mano, eu tô com <risos> um kit médico e não consigo usar, velho. Você vive aí, mano. <risos> tô, pega meus itens aqui. Não, fica com ele, você nasce com ele, que leva você tá? Ah, o medikit, Mano, mano, cheguei, cheguei, cheguei. Eu vou dropar. Usa o Magic Kit em mim. O medikit ah, tem que usar. ser usado por uma pessoa que não seja eu. Dropei. Nada pra usar você vivo? É, tipo assim, ó, eu dropo. Aí você vai estar tá com ele, ó. Pega ele aqui, ó. Sorte que eu consegui soltar antes. Você vai pegar ele e vai usar em mim, entendeu? Eu não consigo usar em mim, eu consigo usar em outras pessoas. Não, é, e é pra isso, é, é o kit pra, pra vida, né? Pô? Luiz, pô, vai, vai seguindo o cara lá, Luiz. Vai indo pro Cabelo Azul, ver se você acha alguma coisa. Tá bom, eu tô vendo a morte, eu a morte que as coisas... Senão... Mano... Puta, vai ser Nossa, difícil. Nossa, eu virei médico nenhum. aqui, pô. Mano, a gente tá muito ferrado, velho. Muito na merda. A gente ainda tá nem de nada, mano. Fala que a Copacalista era difícil de novo. acabou Acabou o kit, mano. Agora fodeu. <risos> Luiz. Mano, infelizmente vai não... Vai lá, vai lá, vai lá. Fica aí, mano. Ninguém vai te roubar, não. vão, né? Nossa, mano. De 30, eu fui para 21, velho. Deixa eu ver se dá pra usar o c antes de você morrer. Deixa eu ver, pra ver se aumenta. Caralho, sai da parede, pô. O que tá faltando aí no C, mano? Vida, mano, eu tô machucado. O resto eu tenho tudo, eu tenho água, eu tenho tudo, mano. Quer saber? Eu vou comer meu último sanduba aqui, velho. <risos> tem uma loja, tem um mercado aqui. Comer, pelo menos vou morrer cheio. Pô, vocês não ficam com a, com a vida baixa, não? Desgrama? Mano, eu sou. Você viu o tanto de luz que eu fui tropando pra vocês? Foi tudo aquele kit de... Véio, que era meu kit de sobrevivência, viado. E você tá com eu quanto de vida, de vida agora, mano? Eu tô cheio de vida ainda. Caraca, mas como... Por que que será que a gente... É porque a gente tá pelado, né? Né, vocês é. são pelados. Vamos ver se eu acho alguma Já coisa como aqui. Como qualquer coisa que você achar, mano. Não, eu tenho comida, velho. O meu problema não é comida. Ah, eu achei um isqueiro, velho. Vou tomar no cu. Maçã, maçã e água também. Enche. Não, pô, eu tenho comida, cara. O eu verdinho com tá com uma, seu. O verdinho tá baixo, a caveirinha. A vida o coração também, mano. Tá baixo. E, o, e a temperatura? Eu tô com 12 de vida, temperatura de 9, mano. É, porque não dá pra dropar nenhuma pedaço de roupa meu, mano. Senão eu dropar pelo menos um pedaço pra você ficar vivo. Eu, que... eu vou usar o isqueiro, mano, pra esquentar, caralho. Será que se você me saquear, você consegue catar minha roupa? Não vai adiantar não, pô, eu tô com 3 de vida, eu já vou cair já. Ah, então. eu, vou, eu vou me contentar, eu vou sentar aqui e ver o sol. Deixa eu catar um pouco de comida agora, vamos chegar lá em cima então, não é perdido. Quer que eu jogo? Não, não, pode ficar, pode ficar. Vou eu, vou, eu vou nascer eu vou nascer lá em cima, velho. Como assim você vai nascer, mano? Você é VIP? É, não, eu vou estar tá lá em cima de novo, não é a real. Quando você morre, você vai lá pra cima não sei, mano. Você é assim. não vem pra cá. Vem pra aqui, ó. Vem aqui, ó. Pega aqui, pode pegar. Ó, vou te lançar três sandubas aqui, ó. Gostosinho. E aí, colega? Bom, tá, tá bom, só isso. Valeu. Tá perdido, irmão. Eu tô com... Convite. Se esconde tá na moita, feliz. pô. Pra ninguém te saquear. Pelo menos você cai na moita. É, eu vou fazer eu isso aqui. aqui Cadê você, cabelo azul? Tem cara aí, cabelo azul? Tem, tem um cara aqui, cabelo azul. Onde tá pra me matar ele? Eu também Mais tô um... perdido no meio da grama aqui. Caralho, bandagem é muito... Vamos saquear ele, vamos saquear ele. Cara, aqui a gente tá tudo a pé, pô. A gente veio de lá de cima, a pézão e tal, tá rodando a pé. Meu, pô, ele veio pro cemitério, cara. Tem caralho. uma garagem aqui, ó, você viu, não? Tem dois caras no meio da rua correndo, é vocês? Um sou eu e outro outro. Ah, tá. Aqui, ó, aqui, ó. Eu tô aqui, ó.